Eu não sei, mas pelo que Deus está falando ao meu coração, com certeza tem pessoas planejando sair do, sair do rebanho onde está, sem pedir sinal para Deus, só porque alguém falou: vem para cá, porque aqui é assim, porque aqui é assim e você quer sair sem pedir sinal para Deus que pena que pena se você fizer isso porque não podemos agir dessa maneira se for para você sair desse ministério Deus vai te dar sinais se ele não der, não saia que Deus não vai estar no negócio e depois você vai passar por más por maus pedaços. Tenha cuidado. Vigia e ora. Como diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes. O povo de Deus fica naquele oba-oba. A fase do oba-oba. Ah em tal lugar Deus está fazendo isso. Em tal lugar. Olha Deus está operando em tal lugar. Olha se você for lá. Você vai ver como é diferente. Como é maravilhoso estar ali. Não é como isso aqui onde você está, não. Aí começa a pôr todo o defeito possível naquela igreja. Onde ele já comeu até agora. Onde ele se alimentou até agora. Onde Deus o abençoou até agora. E aí acaba saindo. E depois acaba... Se afastando do Senhor. É a pior coisa. Eu realmente choro quando isso acontece. Quando isso acontece na igreja onde nós estamos. Eu não choro porque. É claro que eu sinto e sinto falta das pessoas, porque a gente se acostuma. E a gente chora porque sente falta. Mas a minha maior preocupação é esta pessoa sair e acabar se afastando de Deus. Sentir porque a pessoa saiu, a gente sente, mesmo que ela vá para outra igreja, mas a gente sabe que ela vai estar tá acolhida. Então a gente se consola. Mas o triste é a gente ver depois de algum tempo, que essa pessoa não ficou nem conosco e nem com outros. Saíram do nosso rebanho, foi para outro rebanho, mas não ficou nem naquele, nem em outro e acabou sendo laçada pelo adversário.